Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games E hoje a gente vai falar sobre evento da Microsoft que Foi até um pouco decepcionante, mas também teve coisa boa tá? O evento aconteceu hoje, por volta de uma hora E a gente vai falar sobre alguns destaques, o que não foi tão bom, o que foi bom Então, mas antes da gente começar né, a falar desses detalhes aí Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever Ative o sininho também, dê o like se o vídeo foi bacana e compartilhe e deixe seus comentários para a gente sempre buscar melhorar, ok? Player, então vamos lá. Primeiro, qual é o objetivo do evento? O objetivo do evento, Player, era apresentar uma lista de jogos para o lançamento da Xbox Series X, ponto. Tá? Eles queriam também apresentar alguns estúdios que foram recém adquiridos, bacana. Mas qual que é o ponto mais importante para a gente, Player, para a gente gamer, jogador, né? A gente quer ver gameplay, a gente quer ver o potencial do novo console. A gente quer saber aonde o X, onde o Xbox X pode chegar, já que ele é o, considerado o, o console mais poderoso de todos os tempos. Certo? Então, foram apresentadas algumas gameplays, sim, foram apresentadas. Só que, na grande maioria, tudo foi trailer. E em alguns casos pareceu até jogos indies, nada contra, curto muito também. A galera né, vem fazendo um hype para esses eventos que, cara, não, não tá fazendo tanto sentido. A Sony, né, no último evento, o principal destaque praticamente da Sony é o Dark Souls, praticamente o, o remaster. Alguns outros jogos ali e o, o anterior da, da Microsoft também, putz, pelo amor de Deus, foi, foi bem ruim. Então vamos para um resumo do evento, tá? Cara, muito, mas muito, muito mais do mesmo. Resumindo, né, uma boa parte do evento foi isso. Parece que o pessoal da Microsoft meio que encheram linguiça ali com alguns anúncios que, na boa, é, um post no Twitter poderia resolver essa questão mesmo. Cara, para alguns... Eu vou falar agora, vocês vão entender do que, do que eu estou falando. Destiny 2. Destiny 2, os caras anunciaram que Destiny 2 vai ser lançado, vai ser lançado não, ele estará disponível na Game Pass com todas as, as antigas e novas expansões E ele vai rodar 4K60 no Xbox Series X Tá, eu acho que isso, ele poderia, eles poderiam ter anunciado no Twitter, né, feito uma chamada, uma reportagem, alguma coisa assim, cara Não precisava colocar né, ali um trailer falando disso, não precisava and the Will of the Wisps, que é aquele jogo muito bacana 2D né, do, do, do Xbox. Eles também anunciaram que vai ter uma versão melhorada, que vai rodar 4K60, cara, dispensável. The Other Worlds. Porra, os caras lançaram uma DLC chamada Peril on Gorgon. Para, meu! Quero ver jogo, cara. Vamos lá. O, o outro absurdo. Hellblade, apareceu Hellblade lá Putz meu, bacana, gameplay, não Apareceu um dos produtores, né? um dos, é, dos desenvolvedores do jogo Dizendo que o jogo se passará na Islândia Aí mostrou algumas imagens da Islândia Que é um lugar bonito, pacas Muito, muito bacana mesmo E só, só Cara, cadê a gameplay? Nada E por último... Né, da, da parte aqui, mais do mesmo, a galera apresentou um trailer porque assim, ga gameplay de Tetris, o, que, que, é, o que, que é uma gameplay de Tetris? Cara, é encaixar os cubinhos, é encaixar as formas lá, eles apresentaram o Tetris, o um novo Tetris que vai ser você vai poder jogar multiplayer e cara. Não é isso que a gente espera Não! Não! Sendo bem sincero, não é isso que a gente espera tá? Então isso foi, realmente foi a parte ruim eu tô dando dando né, destaque aí do que realmente foi bem Que a gente esperava e, e foi bem ruim Mas tem alguns pontos aqui para gente também ficar de olho Tá? Uh, coisas que eu achei interessante, eu, eu coloco pra ficar de olho, porque não mostrou gameplay, não mostrou muitas coisas, não mostrou nada sobre a história, mostrou quase nada. Então, é, é, mas o, o contexto me agradou. Um, um jogo chamado Avalved, que foi um trailer curtíssimo ali, de um minuto e alguma coisa, que... Esse é um jogo de fantasia, é RPG em, em primeira pessoa, produzido pela Obsidian. Ele foi apresentado um trailer rápido, e, e aparece o cara com uma espada, com magia, mostrou até um pouco, lembrou até um pouco Esses jogos que a gente tem... Ah, putz, eu esqueci o nome do jogo Mas se eu lembrar eu coloco o texto aqui embaixo ah, é Elder Scrolls, se não me engano tá? ah, Mas enfim, o jogo parece muito promissor, bem promissor mesmo tá? ah, O outro jogo que eu achei bem bacana foi As Dusk Falls que é um, um jogo tem uma narrativa um jogo de narrativa tá que vai ser oh. segundo eu vai ser exclusivo da Microsoft do Xbox com gráficos bem interessantes no trailer mostra uma trama familiar e vários personagens suspeitos de terem cometido algo terrível esse ele vai sair para o Series X e PC e o Avowed também vai ser para Series X e PC não sairá para o Xbox One beleza Outro jogo que eu achei bem interessante foi um jogo chamado The Gang, que é um jogo de exploração, de aventura, que eu gosto bastante. Você vai jogar com uma, com uma, com uma, com uma mulher. É... E é um jogo que você vai... Essa personagem, ela possui um braço cibernético que drena alguns elementos, como se fosse uma gosma negra que, aparentemente, é nocivo para o planeta que ela está explorando. E tudo é, é em volta disso. Então, é aquele jogo né, de exploração, e eu curto bastante esse tipo de jogo. E parece... Pareceu ser bem divertido. Teve uma, uma leve gameplay ali. Uh, a gente teve o Motorsports, o Forza. Mostrou praticamente box, motor e um trailer de corrida. É, não mostrou gameplay. Por incrível que pareça, o título do game não tem número nenhum, igual no passado tinha um 7. Então vai ficar só Forza Motorsports. E cara, o jogo, esses jogos da Microsoft, eu sou apaixonado pela série Forza, tanto Horizon quanto o Motorsports, que é sensacional. E vai rodar, talvez até em 120 FPS, tá? Pelo que a galera tá falando. Aí a gente tem o Crossfile. Que é um, um jogo que foi apresentado uma game... Foi, esse aqui foi apresentado uma gameplay bem frenética. é Um jogo desenvolvido pela Remedy. A gameplay, galera, me agradou porque... Teve muita ação. É, você parece que vai ser um super soldado. Lembrou. Você consegue ficar invisível. Lembrou do Crisis também. É, foi bem bacana. E tem um modo stealth no jogo. Ele, ele chega matando, passando a faca todo mundo ali. Putz, achei bem legal. Aí tem o Halo Infinite, que, meu, a gameplay bem pesada ali, bem frenética, com várias armas, com o um mundo aberto, praticamente. Abre, eles abrem o um mapa ali, mostra, cara, muita coisa do, do, do jogo. E, cara, não foge muito de Halo, né? Falar de Halo é isso aí, é praticamente a mesma essência, a mesma fórmula que eles utilizam, só que agora em 4K60 e o jogo tá bem bonito. Bem bonito mesmo. Outro jogo que chamou bastante atenção é, foi o The Medium, que é um, um jogo de Survivor Horror onde você controla... Eu falei rápido para não errar, mas não deu jeito. Um jogo de Survivor Horror onde você jogará com uma personagem com problemas mentais e consegue transitar entre dois mundos. É bem bacana porque eles querem... mostrou um trailer também de uma rápida gameplay... E, e nesse jogo você vai conseguir, né? Na realidade, esse jogo eles querem mostrar todo o potencial do SSD, porque esses dois jogos, segundo eles, vão ser renderizados em tempo real. Uh, e por último, o Fable, que não mostra gameplay, só mostrou o logo, só que mostra o o, o trailer mais o melhor trailer do evento disparado. Tá? Mas o grande destaque, o grande exclusivo, entre aspas, o grande exclusivo da Microsoft foi o Game Pass. A melhor notícia foi o Game Pass. Por quê? Todos os jogos apresentados no evento, segundo Phil Spencer, estarão no lançamento na Game Pass. Isso, galera. Estarão no lançamento na Game Pass. Cara, isso é um o um desafio grande mesmo aí a Microsoft. Colocar todos esses jogos, apesar de né, não, não ter nenhum jogo AAA, com exceção de Forza e, e de Halo, e talvez algum outro ali que eu não me lembre, ter todos os jogos na Game Pass é, cara, é bater na cara da sociedade. Entendeu? E isso é bacana. E, e já tem muito jogo bacana na Game Pass, né? Vamos, convenhamos aí. Então, players, esse é o meu resumo do evento. Espero que vocês... Tenham curtido, mais uma vez, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, deixa o like. Se você acha que faltou alguma coisa a mencionar, né, coloque nos comentários, que eu acho que é importante. Não dá pra gente colocar tudo, senão também ia ficar um vídeo muito grande e chato. Mas, espero que vocês tenham cortado. Gostado. Cortado, não. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Então, fique com Deus, valeu e fui!